Uma vez eu perguntei pra minha mãe se ela ainda amava o meu pai e ela disse que amou muito um dia mas pela insistência o amor virou nada acho que ela quis dizer que quando o amor deixa de ser amor ele apenas deixa de ser não é mais não acolhe, não cuida, não faz bem ele vira alguma coisa perdida que não faz mais sentido sentir consegue perceber o quão difícil é dizer que o amor por alguém que um dia foi o amor da sua vida, acabou. Foi foda ouvir isso dela. E acredito que foi mais foda ainda pra ela chegar ao ponto de não sentir absolutamente nada pro meu pai. A gente nunca está preparado pra lidar com o fim. A gente não sabe lidar muito bem quando algo perde o sentido real. Então, a gente insiste até o último milímetro de amor esgotar dentro da gente. Até que já não suportamos mais olhar para quem em algum momento nos fez sentir o amor. A gente só quer ir o mais longe possível, achando que o amor se mede pelo tamanho do caminho que percorremos. Quando, na verdade, o amor é sobre cuidar, ainda que ele esteja ao teu lado. E não sobre se importar somente quando ele não está mais ali. Já passei por uma relação da qual amei profundamente alguém e cometi o mesmo erro da minha mãe. Insisti por achar que o amor significava permanecer, quando na verdade faz mais sentido estar ao lado daquela pessoa, ainda que vocês não estejam mais juntos. Porque o amor não é egoísta a ponto de você querer aquela pessoa pra si, sem se importar se você faz bem pra ela ou se ela faz bem pra você na completude que só o amor proporciona. Eu sei o quanto é difícil você ver alguém que ama tendo a possibilidade de amar outras pessoas que não seja mais você. E por não saber lidar com isso, você prefere escolher manter o outro ali porque não entra na sua cabeça a ideia de amar o outro quando não se está mais ao seu lado. Quero te dizer que você vai entender o que é o amor quando precisar deixar alguém que ama pra trás. Porque haverá necessidade de partir e não há nada o que fazer. Porque às vezes isso é a única coisa que resta. É extraordinário amar alguém, ainda que aquela pessoa esteja em outros caminhos, em outro lugar, talvez até com outra pessoa. É um amor totalmente livre de egoísmos e desejos possessivos. É um amor libertório. Você reconhece que o outro foi alguém capaz de amar e você amá-lo. E ainda que não esteja mais contigo, as lembranças boas ficam. Não é um amor traumatizante. É um amor feliz. Desses que, mesmo que a partida tenha sido dolorida, o sorriso continua no rosto pelos momentos que proporcionou. Se você tiver a oportunidade de amar alguém, ame intensamente. Mas se perceber que não existe motivos para ficar, não existe respeito, nem vontade, nem desejo, permita partir e deixar que o outro parta também. A insistência maltrata o afeto e o egoísmo apodrece o amor.